Uma empresa iniciou suas atividades em 2019 e tem ao todo 175 funcionários que foram contratados por meio de um concurso realizado em 2019 e outro concurso realizado em 2020, ó, sublinhar para interpretar. Se a razão entre os números de funcionários contratados do primeiro e do segundo concurso é igual a três meios, então, a diferença entre esses números é de... Então, vamos lá, família. Interpretando a questão... Através do método dos 50, ficou muito claro para gente que é um probleminha que está te dando a razão. Ó, é um probleminha clássico que está te dando a razão. Então, eu já sei, através do método dos 50, interpretando a questão, eu já sei que o problema está me dando a razão. Então, eu já tenho aí meio caminho andado. Né? Já interpretei a questão. Qual é a jogada aqui? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, eu já sei que o probleminha está me dando a razão. Opa, legal. Agora, eu vou utilizar a técnica para resolver. Primeiro interpreta, depois resolve. E para resolver... Nós usamos a técnica R, que é a segunda técnica do método MPP. Qual é a técnica que nós utilizamos para resolver esse tipo de problema? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, é o mantra MPP. Repete aí na sua casa. Vamos lá. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, vamos lá. Para achar a diferença, eu preciso encontrar né os números. E como é que eu vou encontrar os números? Aí você vai lembrar do mantra. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Primeiro interpreta, depois resolve. Legal. Agora eu vou montar o probleminha. Vamos lá. Montando aqui a questão... Qual é o total de funcionários da empresa? Está ali, ó, total. 175, está aqui. Ó. Esse é o total de funcionários. Aí o probleminha forneceu a razão, né? Entre os funcionários contratados no primeiro e do segundo concurso. Então, a razão é quanto? Três meios. O que, que é uma razão? Razão é uma divisão. Então, candidatos contratados no primeiro concurso, que eu chamei de A, sobre candidatos contratados no segundo concurso, que eu chamei de B, isso tem que ser igual a quanto? A três meios. Aí um abraço, família. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, eu vou colocar todo mundo em função de K. Olha que legal. O A, qual é o valor do A? 3K. Qual é o valor do B? 2K. Mas ele não deu o total? Então, se eu somar... Se eu somar esses dois carinhas, ou seja, o A com B, isso tem que dar quanto? 175. Então, zero trauma, cabeça de gelo. 3K mais 2K é igual a 175. 5K é igual a 175. K vai ser igual a 175 dividido por 5, que vai dar quanto? 35. Esse é o valor do K. Esse é o valor do K. Agora, eu tenho que prestar atenção na pergunta. Ele está querendo aí no exercício, aqui, ó, a diferença entre esses mesmos números. Ó. Ele quer a diferença. Então, eu vou colocar a diferença em função do K. Olha aí. Ó. A menos B. A menos B seria 3K menos 2K, que daria quanto? K. Então, a diferença é o valor do k. Só que o k vale quanto? 35. Acabou. Então, eu já sei que a menos b, que é a diferença, vale quanto, família? 35. Então, olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra b.